Fala, Gigante! Eu tô aqui passando com vocês para oferecer um super presente. Esse Papai Noel aqui não. É que o site, ele tá com 20% de desconto no Plano Noel. Até dia 31 de dezembro agora, muitos alunos pediram, então te abriu, galera, 20% de desconto, basta entrar na plataforma e assinar o Plano Noel para você detonar em Ciências da Natureza em 2019. Não esquece que o nosso curso Medicina 1, hum, ele vai começar dia 21 de janeiro. Então é um presente que eu deixo para vocês agora nesse Natal e no Ano Novo.